Oi, gente um, Dia 1 um, Eu tô um pouco ansiosa Assim, dá pra ver, né? Que eu tô meio... Um, eu vou fazer uh, esse vídeo no estilo de vlogs Pra ver se sai mais rápido, não sei Enfim uh, pretensões né? Iniciais, assim, que, que eu espero uh, Eu vou fazer uma roupa vitoriana De luto Uh, ele costuma ter tecidos específicos, tem um crepe específico para luto, uh, também tem o moiré, ou, aliás, nem sei se tem acento, uh, moiré, amor não sei se tem acento no final, depois eu boto aqui, enfim, uh, esses dois tecidos, eles são bem, bem característicos do período e, assim, você olha, você já identifica luto, porém, um, pessoas que não tinham dinheiro para comprar tecidos específicos para luto Usavam o tafetá de seda um, Usavam também algodão, né? Pessoas mais pobres E aí a galera mais pobre ainda simplesmente tingia a roupa uh, de preto Então... É, fica aí... Uh, é, Fica aí pra você decidir o que você quer fazer. Eu não tive dinheiro pra fazer uma roupa toda de moaré, não sei o nome. Um, então eu comprei a feta mesmo, que era o que eu tinha disponível. Essa roupa é pra sábado, hoje é segunda-feira. Então, hoje eu vou modelar e fazer a blusa, se Deus quiser. E depois eu vou fazer a saia um, e aí acabamentos. E se sobrar tempo... Eu também tô terminando uma gola que eu bordei. Uh, era comum que se usasse nesse período de 1840. 1830, 1840. A minha roupa é de 40. Uh, Usava-se golas e punhos uh, de linho branco. Ou seda pura também, branca. Mas assim, uma coisa absurda de linda. Uh, muito comum era bordado. E então... A minha roupa vira de meio luto, se eu usar o branco. O preto, preto, preto, tá? O preto, no preto, no preto, é o luto absoluto. E, usando o branco e depois outras cores, você coloca, vai, vai alternando o seu guarda-roupa para meio luto. Então, a minha ideia é fazer uma roupa de meio luto com um boné uh, também de meio luto. E a diferença é a cor também. Depois eu falo mais sobre isso, mas... Vamos modelar. Ai, que medo. Então, pra modelar eu tô usando aquele truque que eu falei no vídeo anterior. Um, eu tô usando aqui umas roupas básicas que eu tenho pra encher. <risos> pra encher essa, essa roupa por baixo. Na verdade, verdadeira, se usava um, as calçolas, né? A chemise e por cima ia a crinolina ou anáguas uh, acordonadas e engomadas, né? E por cima ainda mais uma anágua. É, pessoas usavam de duas, pessoas pobres, né? Usariam duas anáguas. a seis anáguas para conseguir uh, o volume e uh, a crinolina ajudaria. Então, assim, tem vários estilos, né? Também tem... Uh, crinol que era usado na parte de baixo da saia uh, que também ajudaria além do da corda né do cordão uh, se você é, tem acesso oi se você tem acesso você vai conseguir ver uh, bem parecido com o que era feito no período mas bem parecido mesmo uh, sem assim é, é, modificar muito na modelagem e no tratamento do tecido, depois. Um, a única diferença que tem é que modernizou né, alguns dos tecidos com alguma coisa levemente sintética e a goma eles também modificaram para parafina, mas a galera da. Como fala? A Umbanda, Candomblé, eles ainda usam roupas é, baseadas no período vitoriano brasileiro. E as anáguas, do jeito que eles fazem as anáguas e o tratamento, as baianas também, né? É, elas são vitorianas. Então, se você quiser aprender com a galera que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, que aprendeu com a taravó, etc, etc, etc, com as passadeiras e pessoas que realmente faziam a costura naquela época, é essa galera aí. E eu aprendi também um pouquinho com... Elas lá do Brasil e o pessoal daqui dos Estados Unidos E eu vou tentar fazer pra vocês uma roupa que quase ninguém fez Que é a roupa de luto de 1840 Mas com o busto de leque e a saia godê Aqui ele tem uma manga caída ah, A manga é meio caída Eu acho que É Ele vem daqui Um pouco abaixo da cintura Eu tenho uma cintura real Que é bem aqui em cima, né? Ah, bem cá em cima ah, Um pouquinho abaixo da cintura Passando fora do peito Um pouco, parece hum. E pegando aqui Então, basicamente, essa daqui é a modelagem básica de toda roupa vitoriana um, desse período, de 1840. Um, aí você varia, né? Se você for fazer abertura frontal, tem corte meio. Se não tiver, você dobra aqui e faz do outro lado, que é o que eu vou fazer. Ou um, aqui tem aquelas... Uh, não sei o nome em português Ele chamou de Revere Mas é como se fossem umas lapelas falsas Vindo aqui Né? Uh, outra coisa uh, Poderia de babado também uh, Enfim, você vai fazendo O enfeite que você quiser Algumas golas não são assim Careca uh, Pode ser que você queira fazer em V Tem umas até em V Mais profundo né? E vai variando mas você conseguindo fazer essa frente aqui, tá de boa. Ah, o ideal seria que o seu manequim tivesse já com um espartilho correto. Esse manequim, ele na verdade, ele não dá em mim perfeitamente. A minha cintura é bem mais fina que o manequim já sem espartilho. Então, com o espartilho vai ficar bem mais fina ainda. Já sabendo disso, eu já faço as entradas... Uh, não agora, mas depois na hora de cortar o pano Eu já faço essas entradas meio que mentalmente Porque eu já tenho uma noção Geralmente é um dedo em cada entrada Sem espartilho Se eu tiver com espartilho de tie lacing Aí eu vou ter que fazer... É, como é que eu falo? Eu vou ter que medir... Vou ter que medir Aí, aí não tem como imaginar Eu sei que vai ser um dedo pra, né, normalmente, né? Então com tie vai depender de quanto apertado tá Então não tem como saber Tem que apertar, usar o partidos que você tá botando e saber Pronto, aí geralmente na roupa vitoriana ele tem bem mais cortes do que a roupa normal. Se eu fosse fazer uma roupa pra hoje em dia, eu faria um, esse, essa primeira parte, faria aqui uma segunda parte até a lateral, e com certeza eu faria as costas... Um, eu, eu faria basicamente uma roupa vitoriana. Eu gosto de roupa muito recortada. Minha mãe, se estiver assistindo, vai concordar. Eu, eu, eu sempre faço muito recortada. Mas calma lá. Eu faria a, a daqui da metade até aqui um pedaço e daqui até aqui outro pedaço. Esse é no mínimo que eu faria. Agora, a roupa vitoriana você pode meter um monte de recorte por aqui. E é isso que eu vou fazer porque esse vai ser um molde que depois vai me facilitar muito, e eu não vou ter que refazer e todo esse trabalho que eu tô tendo hoje eu já tive hoje <risos> então eu vou colocar uma costura aqui uma aqui uma aqui, uma aqui uh, e aqui eu não sei se eu vou fazer duas ou uma, acho que eu vou fazer uma só, porque essa roupa só tem uma e vai entrar o franzido então, ainda não sei e toda vez eu tô indo de volta Aqui na imagem de referência que eu postei lá no Instagram, por sinal. Uh, muito obrigada por vocês que me seguem e estão participando das votações. É, eu coloquei esse vestido e coloquei uns outros também para votação. E, enfim, ganhou o que eu tô fazendo. Então, parece bem fácil e honestamente não é difícil, isso aqui que você tá vendo eu fazer é uma modelagem baseada na técnica de moulage, uma técnica francesa para modelagem. Um, não é difícil, porém demora, sabe? É, isso tudo que você tá vendo aqui, eu demorei três horas para modelar, ou seja, só a parte frontal da, da blusa demorou três horas. Então é o tipo de coisa que fica muito bem no corpo, né? cai bem legal e eu quase não preciso fazer prova de roupa porque eu gasto muito tempo na modelagem. Outras pessoas preferem modelar no papel e aí precisam ficar cortando em tecido antes e fazendo ajustes, eu não faço assim. Eu prefiro gastar bastante tempo modelando. Para não precisar ter prova, que é assim que eu trabalho. Eu trabalho online e meus clientes estão longe. Então, eu não posso ficar dependente de prova. E é assim que eu faço. Tcharam! Agora eu tenho que fazer a manga. Para fazer a manga, eu vou pegar a circunferência do meu braço aqui, a parte mais gordinha. E vou dar uma folga. Hum, beleza. E vou pegar o comprimento do meu braço. É, aqui na altura do ombro. Né? Só que aqui fica difícil pra segurar. Então, o que eu faço é... Eu vou colocar a parte do um aqui no pulso. E vou segurar, que é onde eu consigo. Vem coladinho aqui. E... Sigo até a altura que deveria ser. Um, geralmente quando você faz a altura de uma manga, você faz com o braço dobrado. Só que como eu tô dando essa folga do pulso, ela às vezes funciona. <risos> geralmente funciona. Pra essa daqui vai funcionar muito bem, porque ela é toda folgadinha. Então eu vou pegar aqui a altura e vou anotar. Esqueci de pegar uma canetinha. Beleza, aí pra modelar a manga Você vai ter que pegar A sua Seu tecido de base Sua amulagem, sua tela uh, Tartamã murinho, etc E vai dobrar Um pouco um, E vai pegar a metade Da Circunferência do seu braço Pera lá. Cadê? Metade da circunferência do braço. E vai marcar aqui. E vai pegar também a altura da sua manga, né? O comprimento total. Que a minha é bem mais longa do que eu imaginava. Peraí. Só com a mão. Beleza. E aqui no punho, cadê? E aqui eu inseri o punho, você vai pegar a circunferência do seu punho e vai pegar da metade do braço e vai morrendo. Só que eu vou alterar isso aqui tudo para fazer aquele mangão grandão, mas antes eu preciso ter uma manga base. Sem a manga base não dá para fazer uma manga alterada. E aqui eu tô alterando a parte do centro do peito, a parte do leque. Se vocês quiserem depois eu posso mostrar passo a passo como vocês podem alterar a manga e como vocês podem alterar essa parte do peito, mas é bem fácil mesmo. O molde é aquele ali que eu mostrei para vocês, basicamente. Aí a parte azul fica sendo o forro e essa laranja é a parte alterada que eu uso somente do lado de fora para fazer esse efeito de leque, né? Fica o peito em leque. Um, isso precisa de um forro porque um, segura as pregas ou o franzido. Tem uns que são preguiados, tem uns que são franzidos eu vou fazer franzido que eu quero fazer exatamente igual a uh, como era a roupa do Matt e vou te falar que ao vivo eu nem tive tanta fé assim, mas agora olhando a filmagem cara, o franzido ficou lindo ficou exatamente como eu queria mas eu tava quase passando a linha para ver se ia ficar perfeito, né, porque tô só no alfinete, mas ficou muito bom Agora sim um, Então Final do dia Bom, mais ou menos, ainda tá de dia aqui Mas eu ainda estou pensando Se eu vou um, Se eu vou costurar Ou não, porque é, é Preto, sabe E eu não tenho muito pano E se eu errar, eu não vou conseguir Comprar mais pano a tempo Também foi caro, né? <risos> Então, eu tô pensando em não cortar hoje e fazer isso amanhã. Hoje eu fiquei pelo menos umas três horas modelando. Uh, eu gostaria de cortar o forro, porém, o jeito que os vitorianos faziam a roupa uh, era, é bem próximo com o que eu faço, pra falar a verdade. Então, eu já corto o pano uh, já com o forro e depois viro pra dentro. E faço esse negócio. Então não sei. Não, não sei se eu quero cortar porque tô cansada e provavelmente erros acontecem assim. E sendo preto, cansa muito mais, pelo menos pra mim. E eu vou tentar também usar a máquina manivela. Então, enfim, tô cansada. Mas amanhã cedo eu vou tentar fazer isso. Hoje eu fiquei umas três horas modelando e eu não sei se eu gostei da manga. Eu acho que ainda assim eu vou ter que cortar um, um tecido de teste, alguma coisa, pra ver se eu, se eu gosto da manga. <risos> Porque eu não gostei, não sei se eu gostei ainda não. Tem que ver uh, se tá bem cheia. Eu tenho o um braço bem gordinho, então eu não sei se tá cheia o suficiente. E o meu tecido é tá sintético. Enquanto, de seda sintética Enquanto o... Bom Provavelmente O original era de seda pura Então um, Eu não sei como é que... <risos> o que esperar, sinceramente Não sei se a roupa tá com Com um caimento melhor Porque uh, Foi cortada no viés, com certeza Ah, um, Aliás, foi cortado em é, Então eu tenho que ver no tecido. Não tem como ver nesse produto aqui. Infelizmente, essa é a parte ruim desse plástico, né? A gente não sabe, porque não tem viés, não tem fio, não tem nada. Ah, tá. E já, já decidi aqui o que eu vou fazer. Ah, eu não vou cortar hoje, porque como eu falei, eu estou cansada. Mas eu vou ficar na cama e vou terminar de bordar a gola hoje. Que tem uma golinha muito esperta, que eu mostrei também, comecei a abordar falando com vocês, tá? No outro vídeo de falando comigo, é, esqueci agora o nome do vídeo, mas assim, borde comigo, uma coisa assim. Então, é isso. <risos> um, então, ficou assim, essa aqui é minhas costas, eu fiz várias costurinhas aqui, vários recortezinhos pra já facilitar próximo que eu vou fazer, que é aquela jaquetinha esperta, que quem me segue no Instagram já sabe, e tem um pedaço aqui embaixo que eu nunca coloco nas roupas que eu faço essa aqui é basicamente a, a grande diferença e aqui, na parte da frente você tem o forro e você tem a parte de cima com esse franzido, eu acho que ficou franzido o suficiente mas eu ainda não sei se eu quero mais franzido Não sei Talvez fique muito armada e eu não, não goste Não sei, vamos ver Então é isso, galera Até amanhã